Fila. Pela Cleber, gente... aquele poço que tem ali na... Não, não vamos falar sobre isso não, vai comer. Não, aquele... Quem liga a televisão da barriga, hein? Aquele poço que tem ali no... E quando ali secava, a gente ia lá pra perto, sabe da onde? Do canto do marisco. É, pegava no poço do sítio. E era de noite, 11 horas da noite. Aqui é porque ali o poço secava. Olha é a importância do poço. Na vida dos fuzianos? Ué! Se pergunta era, era, era fonte de... de, de água nossa. Ô, oh, já, você Eu não vou falar mais, vou embora. Não! Oh, oh. Ah, você entra é pra comer! Me diga uma coisa, dona Clé, a, Ah, A mulher... Vou se tornar uma oceana, mulher. é que sustentava a família? Quando o pescador ficava 20, 30 dias no Mar Novo, e quem que, que dava alimentação? As mulheres, fazendo farinha, né? Fazendo farinha. Pescava também? As mulheres não. Não pescavam? Não. Ah, não. Muitas pescavam. Muitas. E a maioria não pescava. Esperava o marido vindo do mar. E era na época da necessidade. Ou até eu falei sobre isso com uma pessoa. Às vezes minha mãe chegava da roça, cinco horas, já anoitecendo tinha que correr pegar fava no mato. Nos mato, né? Tinha fava. Ele falava em fava. Era um feijão verde, pegava e dava com assim, tripadeira, para fazer comida para os E um o... peixe salgado que já tava salgado que a donazinha disse que as mulheres pescavam. E a ainda tá viva, né? Não, faleceu. Agora. É que morreu ali, que morreu com ela. Isso. Não, muitas mulheres pescavam, mas não era muito Muitas mulheres de pescada, mas a maioria não, a maioria era mais mulher de roça, sabe, de plantar a empim, plantar mandioca, fazer farinha, é, plantar o feijão, plantar o milho, o guando, a mulher era mais para esse lado. E o poço? a te fale sobre esse poço aqui ah, da o, o... O Poço era a fonte de abastecimento da cidade, o Poço da Barrica. Era a nossa fonte de abastecimento de água, para lavar roupa, para beber, para tudo. Qual era é o nome do Poço? Poço da Barrica. Esse que é tem na do de verdade. É. E o... Mas... vocês iam todo dia para o Poço? Claro, todo dia tinha que ter água em casa. Geralmente era 8, 10, 12 filhos. Todo mundo tinha que tomar banho. Quem que ia, as mulheres ou os homens? Eu ia com meu irmão. Era mais as mulheres. Os homens sempre estavam mais trabalhando. E as mulheres lavando a roupa lá era a maior fofoca? Não, não tinha fofoca. Todo... A gente tinha a hora de começar a lavar a roupa e a hora de parar, né? Quem falava muito ficava sozinho que estava até tarde. Ainda era o sabão de pedra, o sabão português, hein? E usava o famoso anil. Já viu falar no anil? É. Para a roupa branca ficar branca. É. Como é que a senhora se tornou dona de restaurante? Foi por acaso. Eu vim morar aqui, que eu morava lá em Jeribá. Aqui é a herança do meu avô. E um dia minha filha... Aí eu, meu marido fez esse pedaço aqui. E um dia minha filha falou assim, Vamos vender comida? falei, eu não, eu não sei fazer comida. Sabe sim mãe. Papai, vai vale ali comprar um bife e um peixe. Assim começou a fazer comida. Foi por acaso, não foi nada organizado. Sabia que foi tudo por acaso? Tem quantos anos isso? 23 anos. Você tem quantos anos? 63. Esse ano, dia 21 de julho, eu faço 64. dia que eu vou tomar a segunda dose da vacina. Sabia? Raul, ah, vai comer em nome de Jesus, vai. Como é que é essa história do poço que tá minando água de novo?